Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Estamos alegres por começar mais um ciclo de estudos, de compartilhar da palavra. Que nós vamos iniciar esse compartilhar da palavra hoje baseado numa ministração que nós tivemos no dia 23, né, no culto do dia 23, numa quarta-feira, dia 23 do 12, em que o Senhor trouxe para o pastor que as duas palavras que nós iríamos precisar muito para o ano de 2021, que era ânimo e esforço. E nós vamos regar essa mensagem, né? nós vamos regar essa palavra que Deus nos deu aquele dia, porque um semeia, né? um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. E nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor está falando à igreja. E naquele dia o Senhor deixou essa orientação para nós e nós vamos uh, dar sequência né, no estudo da palavra, rigando essa palavra que o Senhor enche nossos corações com ânimo e esforço. Porque Ele diz, tem bom ânimo porque eu venci o mundo. E nós sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias desafiadores, e nós precisamos estar animados, nós precisamos estar alicerçados em fé, em confiança, e nós precisamos buscar de Deus força para nos esforçar para conquistar o reino. Amém? Eu gostaria de convidar você para orar, então, nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, Senhor. Senhor. Queremos, Paizinho amado, pedir que tu nos leve a caminhos de arrependimento, de quebrantamento, de um coração compungido e contrito na tua presença. Caminhos que nos levem, Senhor, a um caminho de ânimo, a um caminho de esforço, Senhor. A que o nosso ser responda e corresponda ao teu chamado, à tua vontade, à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que as Tuas mãos estejam estendidas às vidas dos meus irmãos que estão acompanhando esse estudo, que possam estar passando por situações difíceis e desafiadoras, que Teu Espírito Santo esteja trazendo a cura, trazendo a fé, trazendo o ânimo, a solução, a resposta, para que eles possam, Senhor, realmente, Pai, responder ao Teu chamado, para que eles possam cooperar com a Tua vontade, Senhor, porque nós sabemos que as Tuas mãos estão estendidas para nós. Fala os nossos corações e nos ajuda, revendo, Senhor, essas palavras, a fazer com que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor, para frutificar os frutos que Tu desejou produzir quando Tu semeaste essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Gostaria de convidar os irmãos, então, a abrir as suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 13. E nós vamos uh, ler do versículo 18 ao 20 e depois nós vamos dar sequência aos outros versículos. Nós estamos em época que, muitas vezes, o nosso ânimo, a motivação... Uh, a convicção, a fé estão sendo retiradas de nós, estão enfraquecidas, a gente anda desanimado muitas vezes, né? sem esperança. E o Senhor quer que nosso ânimo seja renovado, porque Ele falou, né, quando eu voltar, acharei fé na terra? Eu acharei as pessoas ainda animadas Uh, em saber que a minha promessa é verdadeira, que eu tenho propósitos uh, com você, que eu tenho o propósito de, de fazer com que a vida de Deus seja manifestada através de você e em você. Porque parece que tem dias que toda promessa que Deus nos fez ou as coisas que a gente esperava ficam bem longe e a gente olha para nós mesmos e nós não vemos força para conquistar. Então nesse capítulo de Números 13, vai nos falar desse momento aonde Israel já tinha passado um período de escravidão no Egito, né? E depois todo um período para ser retirado dessa escravidão, aonde o Senhor mandou Moisés, aonde eles não acreditavam mais que poderiam sair daquela situação, as suas mentes estavam oprimidas. E com mão forte, braço estendido, milagres, Deus retirou aquele povo né, do, do, da escravidão, do poder do faraó e tirou em liberdade. E quando a escravidão de Israel acabou no sentido físico e literal, ela continuou no deserto, manifestando, aquela nação continuou manifestando uma mentalidade escrava. Porque todos os seus sentidos, a sua alma, o seu coração ficaram condicionados àquela situação de escravidão. E agora o Senhor queria torná-los verdadeiramente livres. E para isso conduziu eles pelo deserto e fez grandes maravilhas aos olhos dos israelitas, né, irmãos? Creio que nenhum de nós aqui viu um mar se abrindo e você passando a... a, a pelo meio, caminhando, ou nuvem de, de, de fogo, uma, uma nuvem durante o dia para acalmar o calor, roupa crescendo neles. Né? Era muito milagre, era água saindo da rocha, eram muitos sinais, eram muitos milagres aos olhos né, do povo de Israel. Mas apesar daquelas maravilhas e milagres que eles presenciaram, eles viam que dentro deles ainda faltava algo, uma convicção, algo que, que eles estivessem enraizados em Deus. E muitas vezes o nosso clamor, irmãos, é que Deus faça milagres, Deus, eu quero mais um milagre, Deus, eu preciso de um milagre. E o Senhor já fez, às vezes, vários milagres nas nossas vidas, eu mesmo tenho por hábito de escrever todas as coisas que Deus fez milagrosamente na minha vida e eu vou ali naquele caderninho e eu leio de novo. Porque a nossa mente facilmente esquece das coisas que Deus já nos deu e ela está constantemente lembrando das que não conquistou ainda. Então eu vou lá para aquele memorial, né, que é um caderno de anotações, e eu vejo ali as minhas orações e tudo que Deus já... Respondeu e que Deus fez, e situações em que Deus operou na minha vida que foram milagrosas, e eu ainda olho para dentro de mim e vejo o Senhor, e como quando eu sou colocada numa situação difícil de novo, como às vezes o meu coração ainda teme, duvida de muitas coisas, porque irmãos, muitas vezes a gente não está mais precisando ver milagres. Não é vivenciar, é ver milagres. A gente já sabe que Deus faz o impossível. Mas nós estamos precisando aprofundar nossas raízes mais profundamente em Deus, que é crer em Deus, além da realidade aparente. Quando o Senhor mandou o povo de Israel visitar, espiar a terra, né? Ele diz aqui no versículo 18 do capítulo 13 assim, Vede a terra...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 O senhor diz, vai lá e espia a terra que eu te dei. Vai lá e olha a promessa. Quase como uma atitude de marketing que a gente faz, né, de plaja, planejamento estratégico, quando você quer empreender, você sai pela região para ver quais são as empresas na tua área, quais são os perigos, quais são as tuas partes que são fortes ali para empreender naquele lugar, quais são as partes fracas, onde você vai ter que fortalecer, Aonde você vai ter que desenvolver, o que você pode trazer de novidade. Isso chama-se planejamento estratégico. né? E Deus estava dizendo para aquele povo, vai lá e espia a terra para vocês terem um planejamento estratégico, terem consciência e realidade daquilo que vocês vão enfrentar. Então Deus não estava esperando que o povo tivesse uma fé cega, uma fé ignorante, uma fé que ignorasse a realidade aparente. O Senhor diz, eu quero que tu entenda tudo que tu vai enfrentar. Porém, eu quero que tu tenha certeza, convicção, que minha vontade, que a minha palavra e que eu tenho poder para transpor todas essas dificuldades. Então, durante aquele processo de sair da, da escravidão e passar pelo deserto, Israel tinha que ter aprendido naquele processo a ter uma intimidade com Deus. Uma intimidade de andar com ele, de, de comungar com ele, de conhecê-lo, pela prática da palavra, pelos milagres realizados, pelas dificuldades enfrentadas, quem era o Deus que estava com eles. Então, depois de desenvolver essa comunhão, quando eles espiassem a terra e vissem aqueles, aqueles desafios, que seriam maiores do que aqueles que eles já tinham enfrentado, eles iam dizer que nem Davi disse, né? Quem é esse gigante? Eu já enfrentei o urso e o leão, e o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso me dará vitória sobre esse gigante. Então, assim Israel deveria ter reagido, deveria ter dito, né? o mesmo Deus que nos livrou da mão de de faraó que nos fez atravessar o mar, que mandou as pragas para dobrar o coração de faraó, o mesmo Deus que tirou a água da rocha, que fez carne cair do céu, que as roupas, faz com que as roupas cresçam em nós, esse mesmo Deus nos dará a terra prometida. Mas a maioria deles não desenvolveu comunhão. Eles estavam sendo levados... E era quase como se Deus tivesse uma obrigação de fazê-los saírem da escravidão, guiá-los pelo deserto sem que nada acontecesse para eles. Josué e Caleb sabiam que não era assim. Moisés sabia que não era assim. Que aquilo era uma misericórdia maravilhosa de um Deus tremendo que tinha compaixão deles. Mas a maioria ali não entendia. Então, muitas vezes, dentro dos nossos desafios que a gente está passando no momento, de, dentro de toda situação difícil, irmãos, tem um aprendizado. Dentro de toda situação difícil que você está saindo de, de lugares que te escravizavam, de, de situações que você não tinha controle, de, de provisão, de situações que muitas vezes te humilham. Dentro dessas circunstâncias, existe algo a aprender de comunhão com Deus. Algo que você precisa desenvolver como comunhão. Isso é descer as suas raízes mais profundamente junto aos ribeiros de água. Sabe como diz lá no Salmo 1 depois a gente pode olhar...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 Então, eles levaram 40 dias espiando aquela terra e eles viram que a terra era boa, que tinha caixas de uva, romãs, que tinha figos, que tinha frutos maravilhosos. A Bíblia cita esses três frutos porque eles são muito simbólicos. Né? A videira simboliza a igreja, o vinho derramado ali simboliza o sangue do Senhor. Assim como a romã, que é cheia de semente, representa a, a, a fertilidade, a, a, a vida, né? a abundância de vida. E o figo representa aquela, a planta que traz cura. Então, era uma terra que ia fluir provisão, fertilidade, cura, alegria para eles. Mas isso não ia ser dado de uma maneira uh, uh, gratuita, no sentido, olha, vai lá e toma. Porque Deus não visa só te dar algo se tu não tem uma responsabilidade, um caráter para dar sustentabilidade a essa coisa que Ele vai te dar para fazer com que você seja responsável com isso. Então, na medida que eles conquistassem a terra, eles iam adquirir experiência, maturidade, responsabilidade para manter aquela terra, para cultivar aquela terra, para fazer com que aquela terra desse frutos e ali manifestasse que a presença de Deus estava com aquele povo, com aquela nação. né? é? E ao, no versículo 25 diz assim, que ao cabo de quarenta dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, Aqui nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso; há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os Amalequitas habitam na terra do Neguebe, Os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus habitam na montanha. Os Cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão.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 a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Então, o que, que eles fizeram? Eles espiaram a terra, eles viram que os frutos eram bons, eles era a terra é maravilhosa, mas os habitantes dela, os inimigos que estão lá, são mais fortes que nós. Eles vão nos vencer, eles vão nos devorar, nós não temos chance contra eles. A visão daqueles homens, irmãos, estavam focada na realidade aparente, focada no problema, focada nas dificuldades. E toda vez que as pessoas fazem isso, que elas focam com seus olhos na dificuldade, elas esquecem quem é Deus. Elas até tentam dizer que a gente romantiza uma situação. Ou então que Deus é algo ilusório. Porque olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema, olha o que nós estamos passando, olha toda a situação ao redor. Nós não temos como vencer isso. É esse, esse foi o espírito espírito que aqueles espias, que aqueles dez espias trouxeram e derramaram sobre o povo, encheram o povo de quê? De desânimo. Porque eles passaram, saíram do Egito, passaram todo o deserto rumo àquela terra para conquistar aquela terra. Só que lá no Egito Deus fez tudo por eles. No deserto Deus vinha carregando eles. Agora, ao entrar em Canaã, eles tinham que cooperar na conquista da terra, eles tinham que lutar, eles tinham que ser responsáveis, eles tinham que crer em tudo aquilo que Deus havia falado para eles. E a reação deles diante disso, né, uh, está aqui no capítulo 14, que diz assim, Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Então, aquilo que era para ser uma notícia de bênção, aquilo que era para ser algo que eles fossem se alegrar, eles choraram. Porque eles orar, olharam para ele mesmo e disseram nós não vamos conseguir conquistar, nós vamos morrer, nós não queremos isso. Irmãos, se nós não tivermos ânimo, se nós não crermos, se nós não nos esforçarmos para viver aquilo que Deus tem nos dado, é exatamente assim que a gente vai reagir diante das dificuldades. Olha o que está acontecendo, olha toda essa pandemia, olha as perdas, olha os problemas financeiros, olha o que a política está fazendo, olha, mas o Senhor está dizendo Todas essas coisas estão preditas. Tudo isso, eu disse que os dias seriam maus, iam acontecer, mas eu estou preparando filhos... A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que, apesar da realidade aparente, continuam crendo que Deus é poderoso, maravilhoso, para lhes dar a conquista da terra e vencer os inimigos. Não importa se são gigantes, não importa se são arrogantes, se são orgulhosos, como é um inimigo. A visão de um filho de Deus não está focada nos inimigos, está focada no Deus que ele serve. Caleb e Josué focaram a sua visão no Deus que eles serviam. Meu irmão, qual é o gigante que está te desanimando? Qual é o problema que você está contemplando e olhando e dizendo assim, eu não tenho como vencê-lo? Eles são maiores que eu. Quais são os teus desmotivadores? Quais as pessoas que você está ouvindo que está dizendo para você, esquece, larga de mão, tu não nasceu para isso, vai, te contenta com isso aí, ó, com a tua vida, nunca vai dar certo, tu nunca vai ter um relacionamento feliz, tu nasceu para ficar sozinho, ah, tu, não tem, tu não tem condição de ter um salário melhor do que tu tem, não, não vai estudar, tu está perdendo tempo. Quem são as pessoas que você está ouvindo? Qual é o gigante que está na sua frente? É o teu desânimo? É a tua falta de fé? É a tua falta de força? O Senhor está convidando que você pare de olhar para o gigante, Pare de olhar para os problemas que tem na terra ao teu redor. Pare de olhar para as impossibilidades. Você não é ignorante a respeito disso. Você sabe que essas coisas existem. Mas o Senhor está dizendo para ti, eu quero que tu olhes para mim. O Deus que te conduziu até agora. Ontem no culto também nós vimos que o Senhor né, no, no, foi ministrado até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor está dizendo, que nem disse para o povo, eu te tirei do Egito, eu te tirei do deserto, eu te conduzi pelo deserto, mas agora eu quero te introduzir na Terra Prometida. Até aqui eu te ajudei, mas eu quero que tu vá além. O problema é que muitas vezes a gente pensa que não tem como ir além, a gente olha e diz, não, eu não quero ir além, eu quero voltar. O povo olhou e disse, eu quero então voltar para o Egito, eu quero voltar para o deserto, eu vou morrer lá, é melhor... E aquilo virou uma murmuração e quando a gente está nessa situação murmurante, inflamante, a gente adoece e adoece os outros. Olha o que diz aqui, no versículo 2 do capítulo 14. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que não traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a, a, a condição que esse povo estava. Ou seja, a gente olha uma situação desafiadora, seja no nosso relacionamento, seja na vida da igreja, seja no nosso trabalho, e a primeira coisa que a gente pensa não é avançar, é retroceder. É dizer, não, eu vou voltar para a casa da minha mãe, eu vou ficar debaixo da proteção dos meus pais, eu vou voltar para o que eu era antes, eu vou largar esse negócio de fé, isso aí não é para mim. Isso é muito difícil, eu não entendo, eu não consigo ser santo desse jeito. Não. Você acredita que Deus ia te dar uma benção? Que Deus ia te propor conquistar algo só para te ver ser derrotado? E que você não tivesse condição nenhuma de, de conquistar? Deus só dissesse para ele rir um pouco. Ó. <risos> Disse para o povo entrar na terra só para que eles vejam que era maior e eles não tinham condição. Deus não é assim. Deus não está brincando. É o um homem que não conhece a si mesmo. E não conhece o seu Deus O Senhor está dizendo Se eu te disse que tu podes Eu sou contigo é, Não é na tua força Que Deus está confiando Mas o Senhor está confiando Na sua palavra No seu amor Na sua misericórdia Mas ele quer a tua cooperação Então ele diz Aonde que os teus olhos estão postos Aonde os teus ouvidos Estão escutando quando eu ouvi essa palavra do dia 23, eu convido que os irmãos retomem o culto do dia 23, né? que vocês possam ouvir, foi reprisado até. O Senhor me falou profundamente sobre isso. Que a gente às vezes ouve muitas coisas, mas o que a gente precisa ouvir a gente não ouve. A gente não rega a palavra que a gente tem recebido, nós não temos ido com, com zelo para buscar aquilo que o Senhor tem falado, a gente, por, por quê? Porque a gente está culpando Moisés, culpando Arão e culpando Deus. E dizendo, não, eu vou achar um capitão novo, alguém que me dirija. Não é o que diz aqui no versículo 4? Ó, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Por que, que esse povo precisava de um capitão? Porque um povo oprimido, um povo com mentalidade escrava, ele quer que alguém diga para ele o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, e de tudo pronto para ele. Então, eles estavam ali acreditando que Moisés e Arão é, seriam aqueles pais que eles tanto necessitavam para os conduzir sem que eles tivessem que sofrer nada, e Deus também tinha que ser responsável para dar tudo certo. Se me engano da mente do homem. O Senhor está dizendo, eu coloquei vocês aqui nessa terra e aqui vocês terão aflições. Só que eu quero preparar vocês para vocês vencerem as aflições. Para vocês, em meio às aflições, vocês terem paz e vocês terem alegria, mesmo passando pelas dificuldades. São dores intensas, irmãos. Dores intensas e durante essas dores, do, do, diante dessas dificuldades passadas, ainda olhamos para nós e a gente enxerga a nossa humanidade, que nós não somos divinos, que nós somos humanos, carentes, carentes da ajuda do próximo, carentes da ajuda de Deus. Nós temos que dobrar nossos joelhos diante dele para clamar pelo auxílio dos céus, porque a terra depende dos céus. Mas a gente não gosta disso. A gente queria pular a parte do, do, do processo e já chegasse no final. Agora, abrindo aqui um parênteses só para nós meditarmos. Coloca a tua mente, medita. Abre teu coração, não fica aí questionando, não é bem assim e tal. Manda essas vozes embora e concentra tua alma no Senhor, teu espírito, tua mente, deixa o Senhor te iluminar. Olha só, a gente sempre vive a nossa vida no macro, né? Ah, eu estou vivendo lá o final e esqueço de aprender durante o processo. Ah, eu estou cursando a uma faculdade, mas eu já estou pensando no dia da formatura. E aí eu esqueço de aprender todo dia que eu tenho que ir lá sentar, estudar, aprender, conviver com os colegas, ou agora aprender de, de, de uma forma diferente online, EAD, o que, que eu posso desenvolver? Eu esqueço o processo. O crente, ele vive pensando na eternidade, lá no céu, quando nós subir na Rua de Ouro. Mas esqueço que até eu chegar lá no céu, no dia que Deus vai dizer, vem de benditos do meu pai, eu tenho que passar por uma situação aqui na Terra, às vezes de 80, 90 anos, às vezes mais, menos, né? Mas eu tenho que aprender aqui a perdoar, a ser paciente, a ser humilde, a ser manso, a ter compaixão, a ter misericórdia, a saber ouvir, a ser transformado, a amar o meu próximo, isso dá trabalho. Mas a vida não é feita de macro, a vida é feita das pequenas coisas. Do dia a dia na tua casa, né? A gente espera os 15 anos, a gente espera os 18. Mas você vai ter que viver os 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Você está me entendendo? Então, às vezes, a gente quer negar o processo e só quer viver dos eventos. Mas até que você chegue na plenitude lá da Terra Prometida, você tinha que passar pelo a escravidão do Egito, acreditar na promessa de salvação, responder ao chamado de Deus, passar pela Páscoa, atravessar o Mar Vermelho, passar pelo deserto, e então chegar então, na satisfação. Aí a gente esquece de trazer Deus para o nosso dia a dia. A gente diz, Deus não me deu a benção que eu quero. Eu, eu não cheguei lá onde, eu não estou ainda na minha grande empresa no meu grande trabalho, no casamento dos meus sonhos. Mas a gente não aprendeu nem a viver o nosso dia ainda. Não aprendeu a ter responsabilidade, amabilidade com aqueles que estão próximos a nós, é responsabilidade com as nossas questões. Nós não temos compaixão, às vezes, nem de nós mesmos, nós não temos um olhar de misericórdia para conosco, nós não temos uma responsabilidade diária com Deus e nós queremos uma família. Nós queremos, a, a gente sempre pede, Senhor, me dá mais fé, mais fé, mas a, a gente não está fazendo nada com a fé que tem. Então o Senhor está dizendo assim: ó, esse olhar para esses gigantes, esse escutar dos inimigos desanimadores: olha, isso aí é, é para quem é muito espiritual, isso aí não é qualquer um que chega, a gente nega até mesmo a palavra de Deus, né? para dar desculpas para não chegar ao lugar onde Deus quer que a gente chegue. Então, isso não é uma crítica aos irmãos, isso é um desvelar do que o ego nos engana, porque eu tenho certeza que os irmãos querem a vitória, que os irmãos querem uma vida com Deus, que os irmãos querem vencer esse desânimo, essa falta de esforço, essa comodidade, mas muitas vezes a gente não quer desvelar o ego, a gente não quer crucificar a carne, a gente não quer dizer se a minha fé ainda não é tão sólida. Eu não desenvolvi uma comunhão, quando era para desenvolver, eu só vivia no macro, lá no amanhã, e eu me esqueci do hoje. Então, eles vieram por aquele deserto esperando aquela terra que eles nunca mais iam ter que trabalhar. Essas coisas, assim, né? Como dizia um irmão, num livro que eu li, eles queriam mel, mas esqueceram que tinham que enfrentar a abelha, eles queriam leite, mas esqueceram que tinham que ordenhar a vaca. Né? Então, uh, as dificuldades, os desafios estão na nossa frente. A gente quer unção, mas não quer pagar o preço da santidade, da santificação, do jejum, da oração, de ir para a palavra. A gente não quer pagar o preço de, muitas vezes, olhar para a palavra e ser exposto que você não está caminhando daquele jeito e buscar esse arrependimento. Então, não existe a benção, não existe eu tomar a conta daquilo que eu quero sem que eu passe pelo processo que Deus determinou para mim. E aí eles diziam isso, vamos, vamos lá, vamos levantar alguém né, para que uh, me guie pelo deserto para me voltar. E o Senhor estava dizendo, você precisa ser teu próprio líder para te conduzir em responsabilidade a tomar posse da terra que Deus te deu. Então, talvez você esteja sofrendo nesse momento, porque ainda você está esperando um líder, um capitão, alguém que se levante para te salvar das suas dificuldades. E Deus está dizendo, esse alguém é você mesmo. Você precisa ser gay. você precisa exercer responsabilidade e maturidade com o que Deus já te tem, tem te dado. E você olhar para as suas dificuldades e dizer como Davi disse,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 O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? e A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então, a pergunta de Deus, quando uh, Josué se colocou ali para dizer nós podemos conquistar, Deus é conosco, não sejam rebeldes, aquilo que o Senhor falou, foi quando o Senhor impediu, porque eles iam apedrejar eles, o Senhor impediu, e ele diz, até quando? Mesmo a despeito de todos os sinais que eu fiz No meio de vocês Até quando não crerão em mim Então nós temos que ter um esforço de ir até o Senhor De levantar e ir até o Senhor Para crer naquilo que Ele nos disse Crer na sua palavra Os gigantes são enormes Os desafios são enormes Mas o nosso Deus é maior E é Ele que diz eu estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. E Ele está conosco quando as coisas estão dando certo aos nossos olhos ou quando as coisas estão dando errado aos nossos olhos. Ele está conosco no dia das vitórias e nos dias maus. O interessante é como nós vamos passar por isso. Nós vamos passar crendo ou murmurando. Nós vamos passar sabendo que Deus nos conduzirá à vitória? Nós vamos passar assumindo mais responsabilidade e revelando mais a Deus? Ou nós vamos passar querendo achar um capitão que nos faça voltar para o deserto ou para o Egito? Ou seja, para a nossa vida antiga, para as coisas de antigamente? Achando que o Senhor não vai né, nos conduzir. E, para nós encerrarmos, eu gostaria de abrir em Provérbios, capítulo 6, porque esse, um, esse espírito né, de, de, de escravidão e que quer que a gente volte para trás e que a gente murmura e que os olhos são postos nos gigantes, ele desenvolve um espírito de preguiça. Quando a gente fala em preguiça, as pessoas pensam que é só não querer trabalhar. né? Não, mas a preguiça não é isso. Olha o que diz Provérbios provérbio 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estil prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, o oposto do que aquele povo queria, ele disse, vamos levantar um capitão para dizer o que a gente faz, como a gente faz, para a gente botar a culpa, se as coisas darem errada. Né? Alguém que se responsabilize por nós, que a gente não tenha que se responsabilizar. Enquanto o Senhor diz que isso é um espírito de preguiça, porque aquele que é livre, ele diz, é como a formiguinha. Ela sabe que tem que trabalhar e não precisa que ninguém esteja tocando ela. Ela vai lá e mesmo ela procura o estilo para preparar o seu pão, né? para que nos dias maus ela possa estar com tudo provido, com, a, com a, o seu trabalho realizado e feito. E ninguém mandou. Ela era gerente de si mesma, administrava a sua própria vida. E esses são os verdadeiramente livres, porque liberdade implica em responsabilidade. Então, se nós vamos precisar de ânimo para esse ano que está se iniciando, se nós vamos precisar de esforço, meu irmão, te levanta, te ergue, vai para os pés do Senhor, começa a se responsabilizar por essa situação interna que você está passando. Tira os olhos dos gigantes, coloca os teus olhos em Deus e confia que esse Deus já viu... E já te prometeu a vitória, ele vai te conduzir. Ele jamais diria para você confiar em algo só para ver você decepcionado. Ele jamais dizia, confia na minha palavra, se ele não quisesse a cumprir. Então, te fortalece no Senhor. Estreita teu caminho nesse processo. No processo que você está passando, veja o que Deus quer te ensinar. Aprenda. E você vai seguir em frente. Porque eu sei que Deus quer nos conduzir à vitória. Ele, ele quer nos conduzir à terra prometida. E durante esse processo, Ele quer desenvolver em nós comunhão, arrependimento. Fazer de nós pessoas que promovam avivamento aonde a gente andar. Amém? Vamos fechar nossos olhos Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Vamos pedir para que Ele nos encha e reavive em nós esse espírito de ousadia e não de medo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui diante de Ti te pedir perdão, Senhor. Pedir, Senhor, espírito de arrependimento, a Tua bondade nos conduz a arrependimento. Que nós não venhamos ser pessoas murmuradoras, que só enxerguem os problemas, que só vê as coisas negativas, mas que sejam aquelas pessoas que, olhando para os problemas, entendam eu tenho um Deus que me faz andar por cima da opressão. Eu tenho um Deus que vai me dar vitória em todas as situações. Eu tenho um Deus que vai me conduzir nas situações difíceis com paz, com alegria, que não me deixará sem resposta, sem guiar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cura nossos corações, endireita nossas expectativas e nos faz, Senhor, que sermos pessoas que não sejam pessoas preguiçosas, pessoas que queiram voltar atrás, mas pessoas que estejam dispostas a assumir responsabilidade, a manifestar o Teu reino, a sermos os filhos de Deus que a natureza tanto espera, Senhor, que se manifeste. Em nome do Senhor Jesus, se conosco, fica conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Mais tarde temos, então, a sala de oração. Convido os irmãos que podem estar presentes, que venham, e aqueles que não podem estar presentes, que acompanhem no link e estejam orando junto conosco. Amém? Deus abençoe.